E aí pessoal, tudo bom? William Silva. Salve galera, Lucas Caniele, mais uma vez com vocês no Pod Tecla. <risos> bom, hoje é, nós, né? Na verdade, mais ele, né? Vai falar sobre poliacordes, tá bom? É algo que eu tenho visto aí, né? Que o pessoal tem buscado bastante, hein? É, bastante mesmo. A galera sempre tá perguntando, a galera sempre comenta. E é a base de, não só do New Soul, mas de muitos estilos, até do próprio pop, até no próprio worship a gente vê isso. Então, eu acho bacana a gente poder comentar um pouco e pra lá, mesmo que de forma básica, que não é básica, mas vocês vão <risos> gostar, tenho certeza. Tá bom? Então, assim, a ideia é essa, tá? Mostrar um pouquinho sobre poliacordes. Dessa vez, para não ficar tão extenso, nós vamos fazer um hoje e outro para depois, tá? Vai ser parte 1, parte 2, então essa aqui é a parte 1, né? E o Lucas vai estar aqui mostrando aqui, eu vou estar tentando tocar também, né? eu sou mais pé de galinha, é, os poliacordes e as tensões que serão geradas sobre essa ideia de poliacordes. Então maravilha. Vamos lá. Vamos para a parte prática, que é o que interessa para gente. Nós vamos trabalhar com acordes em tríades na mão direita, mão esquerda, perdão. Falando do nosso velho e conhecido dó, o pé de galinha. Vamos transformar esse pé de galinha em um não, e não pé de galinha que não é um pé de galinha normal. A gente já falou de um poliacorde ou poli short bem simples, mas de extrema força. Que é o acorde 5 sobre o um. 1. Vamos lá. Eu estou tocando o dó maior aqui. Toca da maneira que você achar melhor. Você pega o acorde 5, que é o sol. Ok? Claro que pela primeira inversão. Olha o poder das inversões aí, William. Olha esse dó. Ou seja, já é um Sol na primeira inversão sobre o um Dó. E, e esse acorde, ele pode ser aplicado sobre quais graus? Então, sobre o primeiro e sobre o quarto. Vamos começar com a primeira progressão aqui, ó. Você vai fazer a mesma coisa indo para o Fá. Pega, toca um Fá, triade, que eu até recolhi o dedo aqui. O pé de galinha fica mais fácil para vocês verem, né? E você vai jogar o acorde 5 do Fá, que é o próprio Dó na primeira inversão, ó. Então, é o mesmo shape, ó. Então, você vai aplicar esse mesmo shape sobre o acorde 1 um e o acorde 4 da sua progressão. Se a tonalidade é de Dó, então vai ser o Dó e o Fá. Primeiro grau e o quarto grau. Prometo que vou falar mais lento, porque eu costumo falar rápido. Por exemplo, vamos aplicar agora, ó. Opa! Seguro, estou nos braços. Aí, ó. Daquele que nunca me deixou Já foi ó, okay. Legal De novo usam um o hino da harpa aí ah. Pra gente mudar, mudar um pouquinho Vamos pra, pra harpa Mais perto quer estar aí. Meu Deus Não vamos falar dos dominantes ainda não mas, ó. Mais perto quer estar Esse sol, deixa pra gente... vamos botar ali quadradão, vamos só lá. não vamos falar do dominante ainda. Mas vamos lá, William, vamos explanar isso aqui. Fala da maneira que você compreendeu, que você tem um jeito mais bonito <risos> de falar. Ai, né? ai, esse Lucas, viu? O cara só, fala bem. Só esclarecendo, pé de galinha, tá? Pra quem não conhece, é porque dá pra tocar com esses três dedos, ó. Tipo, você faz uh. dota, né? Tá vendo? Um pé, resolve. que o pé de galinha resolve. Pé de galinha, tá? Por isso tem a piada do pé de galinha, tá? Bom, é... Dó primeiro e o quinto em cima do primeiro. É? Por isso que é o pole, por isso chama de pole short. Né? Então, é, porque são dois acordes sobrepostos, né? Literalmente, né? Duas tríades. Porque a sobreposição de acordes normalmente a gente só usa os baixos, né? Agora, nesse caso aqui, não. Você tá. É, colocando uma tríade sobre a outra, né? Então, para o maior, o quinto sobre o primeiro. Esse é um, São vários, tá? Ah. Mas, de cara, guarda essa regra aí, esse coach aí, ó. Então, no caso do dó ficou aqui, no caso do fá ficou aqui, correto? É. Por isso que é importante, a galera que já te acompanha, seus alunos com certeza sabem essa inversão. Porque tem músico experiente que não, que não é. consegue tocar inversão, então, ó, cara. Então, para você que, que tem mais dificuldade... Ficou, então, a tríade de Dó aqui, primeiro grau. E aqui, a gente fez aqui o Sol partindo da terça. Da, é, é, da terça. terça. terça. Tá? Então, vamos mudar o tom. Se eu fosse fazer em Lá maior. Então, eu ia pegar o um Mi aqui. Isso. aqui que com Rhodes, com piano, também vai casar muito bem. Mas olha que acorde bonito. Que, vamos só também falar as tensões, né, William? Sim. Sétima maior. Acorde, sétima maior, uma nona e a quinta aqui ó. Já é grande. Vamos ver se eu vou conseguir tocar o próximo. É o Senhor. Parou, por favor? Ré maior. Quem é o quinto do Ré? Lá. Lá. Aí, ó. É um Quinte. Lá maior né sobre o Ré. De louvor. Ó, eu tô pegando na hora, tá? Que eu... Isso aqui pra mim é novidade. Na cidade do nosso Deus, seu Santo. Aqui eu acho que, que é isso aqui que ele vai Police falar Jorge. já. já. <risos> Mas vocês estão vendo que não é difícil de aplicar, tá? É... E o som. Fica e já vem, bem, o bem som vem pronto já, né? Porque já vem com uma sétima e uma, uma nona. A, são tensões muito características do Jônio, né? Isso. Vamos, vamos voltar pro, pro Dó, né? Para ficar fácil de visualizar. Grande. Beleza? Okay. É o Senhor que é muito digno. Aí a gente joga aqui um dominante. De louvor, beleza? Muito bom. Na ficou cidade bonito. do nosso Deus, seu santo. Aí cai no Lá menor aqui. Beleza? Então, assim, eu, particularmente, achei fácil de entender. É assim, né, galera? É, é, eu acredito que daria até pra fazer mais incrementado, mas aí vocês acham que daria pra fazer isso, né? Daria também. Vamos, vamos falar aqui. Vamos aqui, falar aqui, né? o que, que aconteceu aqui então. Gente, ó Joguei um doco sétima maior aqui Isso aqui eu vou inventando na hora, tá? <risos> Nada combinado Um com sétima maior aqui E aqui eu peguei o sol na segunda inversão Muito bom Abriu, né? O negócio é que tem que treinar Porque não é pra tocar assim Dá uma mãozinha só de obra, que, né? Só itavô aqui, né? Só oitavei aqui, o resto. Tá e aí, ó Pega esse shape aí, ó. Pega Deu uma sonoridade bonita, tá vendo? Ó, pro Fá, vamos ver se eu vou conseguir aqui. Que eu sou tiozão. Ah, ficou bonito, ah, ó. Aí, ó. Pro Fá, tá vendo? Acorde cheião, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Rola. Na cidade. É Opa, cheio... eu errando aqui, ó. Ao vivo. Na esse parque, esse parque. do nosso Deus seu Santo monte então tá vendo duas ideias só tá? vou repassar aqui para não ficar no ar tá tríade, devagarzinho para a galera poder anotar é. Tríade, shape, tá hein? ó tríade de dó tá do primeiro grau mão direita quinto na primeira inversão beleza o outro exemplo foi tetrade, tá? Um acorde com sétima maior e o quinto grau, a quinta dele aqui, o acorde que vem da quinta partindo da segunda inversão. Você pode fazer aqui ou aqui, tá? É, só um adendo, a nota da ponta ela muda totalmente a sonoridade do acorde, tá gente? Então assim, é, eu atendi um aluno esses dias com dificuldade em fazer isso. Vou botar a sétima maior na ponta? É. Sétima maior com o dedinho aqui, tá? Aí ele queria que queria usar alguns acordes com sétima sétima maior. E eu acabei falando pra ele, não. Você pode omitir a tônica e usar a sétima maior aqui ou a sétima aqui. Tá? Porque você tá fazendo a tônica aqui. Então você pode tirar a tônica daqui porque ela tá aqui na esquerda, tá? É... O único porém é você que tem esse tipo de dificuldade em tocar tetras, tá? É, você vai ter que trabalhar bastante isso, tá? Por quê? Porque esse tipo de acorde, é, você não pode estar preso a esses pequenos detalhes, tá? Porque é um detalhe. Falta de treino, né? Treinou, você toca aqui, toca tudo quanto é coisa, entendeu? Então assim, é só esse detalhe. Beleza? Muito boa a explicação. você não anotou? Anota aí. E lembrando que existem outros polichords, mas as pessoas, eu percebo, tendem a dispensar boas informações. A gente está falando aqui sobre esse Dó, né? por exemplo, aqui. Olha só que bacana. Se eu sei que eu posso fazer um Sol em cima de um Dó, então eu posso também blocar esse Sol. Opa! Opa, até fiz um Dó, perdão. Já é o próximo, né? Peguei o Sol. Sol e vim descendo. Sol, Sol na segunda inversão, Sol na primeira. Ah, isso dá uma sonoridade legal, hein? Aí eu faço a mesma coisa no Dó. Se, Já estou fazendo movimentação harmônica. ponta fique trabalhando, subindo ou descendo, movimentação harmônica, então, ó. Legal, eu tô aqui aprendendo. Já fica <risos> aí um exercício, pega o acorde 5, posição fundamental, acorde 5 na segunda inversão, para baixo, né, descendente, o acorde 5 na primeira inversão, descendente. Nós temos aí, olha só que bonito, o tempo todo, ó, vou trabalhar essas tríades, isso ainda mantendo simples, só tem apoio, né? Pô, Lucas, mas eu gosto de fazer o baixo. Dá uma aliviada no baixo, às vezes, pro baixista tocar um pouco mais limpo, mais livre. Pega a tríade. E é bom pra exercitar a mão esquerda, né? E fica. Ó, oh, um exercício legal, hein? Não, eu, eu, particularmente, treino isso bastante. Pra dó. Posso ir até mais. Fá. Tá. Vamos, vamos levar isso para tonalidade? Como seria isso em. Fala uma tonalidade que você querer, Willian, pra gente poder mostrar pra galera. Difícil, Willian? Simples, né? Não, tranquilo. Eu estou pensando Eu numa tonalidade. Vou voltar aqui pra galera aqui... poder anotar. Eu tô pensando uma tonalidade aqui bem usual, né? É porque se você deixa pro pessoal falar, já vão ah. querer dar o sustenido, né? Vamos! <risos> Bora! <risos> Né? Que o fia é da mãe foi <risos> Já fiz o Dósterino aqui ó. Fiz outro exercício aqui já É, mas assim, uma, sei lá, um Mi, maior, Mi maior, maior Maior, Então tá bom Pega a tríade de Mi Eu costumo usar assim, tá? Ah, você mudou o shape? Faz do jeito que você achar melhor Já pega o cisão. Olha esse acorde Olha Aí eu vou pra lá no caso Já pega o Isão os dedos fica até o critério, tá? É que a minha, minha mão já vai pronta para um bloco que eu vou passar para vocês já <risos> ó, Tô começando já até tocar ele Seguro <risos> Seguro, Seguro. Seguro estou ajudando. nos braços Ai, Eu ainda tô sem ó, voz então, ainda Então tenta cantar, assim, cantar e tocar é difícil vai, vai, manda aí 1, um, 2, Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Exercício. Seu amor perfeito sempre esteve em repouso. ou seja, ah. funciona. Eu acabei fazendo aqui os duetinhos do próprio... se tivessem ó. Legal essa pra... Também até para poder treinar alguns duetes, alguns detalhes já já pega também esse coach. A gente tá falando de polychord, Faça frases usando polychord, né? de dedilhando em cima, né? Vai criando um clima, né? Fazer fundo de igreja, né? Fundo de fundo. Tá? Isso é também você pode usar. Então, voltar um pouquinho lá para a galera poder anotar até o exercício. Vamos fazer em Mi mesmo? Si maior. Para ficar mais próximo, primeira inversão do Si. Segunda inversão. O próprio Si. Abagarzinho. Si na, na primeira inversão. Si na segunda inversão. Si na posição fundamental. Aí eu vou para acorde 4. Aí eu toco o Mi, que é o quinto do Lá. Primeira segunda inversão. Segunda inversão, fundamental. Ok? Fica é, fácil? Isso, isso aqui não é fácil. Assim, gente, é, quando eu falo lá dentro do curso para estudar as inversões, tem muito aluno que ele quer cortar o caminho. Né? Então, é. por exemplo, eu falo para treinar Dó, Dó com Mi. Dó com sol, tem muita gente que, ah não, mas eu não Torce posso só marido. fazer o Dó aqui. Tá bom, <risos> pode fazer. Você pode tá lindo, fazer, né? vai funcionar, entendeu? É, na questão funcional, tá correto, tá? Dó, Dó com Mi, Dó com Sol, beleza? Só que na hora de aplicar esse tipo de técnica que ele tá explicando, vai dar ruim. Por quê? Porque não tem. Porque não tá está esquerda. acostumado com esse tipo de digitação, entendeu? Então é por isso que quando lá no curso eu falo para treinar a inversão, eu, eu explico que isso aqui é Dó com Mi, isso aqui é Dó com Mi, tudo é Dó com Mi, tá? Só que a inversão mesmo é isso aqui, entendeu? E vocês veem, né, que é, eu conheço o Lucas há o quê? Nos dois anos, três é, anos? é por aí, entendeu? Hum. E eu já venho ensinando isso desde 2016, então, assim, não é nada combinado, nós vemos de escolas diferentes, Exato, né? Exato. linhas de pensamento diferentes. Mas o fato dele ter estudado a harmonia, eu também, a gente acaba convergendo, né? É, tá todo convergindo, mundo vendo é, convergindo. Acho que é alguma é, é coisa é, assim. É isso mesmo, <risos> é isso aí. A gente acaba chegando no mesmo ponto, tá? Então, assim, por isso que é importante, e, e eu pego no pé e fica a dica pra você: estude as inversões, os acordes mesmo. Ah, por quê? Porque na hora de aplicar uma técnica dessa. não vai ficar sofrendo, né? Tá vendo? Ó, consigo a mão vai consigo fazer aqui com tríades. Consigo fazer com tétrades. que é importante Entendeu? Também, né? E eu peguei só acorde errado, né? Era pra pegar sol. Não, mas tá valendo. Tá vendo? Ó. Mas olha o poder disso entendeu? aí, ó. erradinha de ver o Mi menor ali, não tem problema, problema. ó, com o nono, ó, tá vendo, ó. então, o que que acontece? Por ter estudado, por eu estar acostumado com essas inversões, posição fundamental, primeira inversão, segunda inversão, fica fácil de assimilar, entendeu? Agora, quando você não é acostumado aí, você vai ter que trabalhar de novo, vai ter que treinar de novo pra pegar, então, essa é a dica que eu deixo pra vocês, está Tá? Deixa eu passar mais um acorde para vocês Opa! E, e frisar também que Pega um artista Um pianista que você goste muito Vai lá e vai olhando o vídeo Pausando, você vai ver quais são os acordes Que esse cara usa Você vai se assustar que na maioria das vezes São tríades sobre tríades Então o Queiro tá falando de, de extrema importância é, Não pule etapas Não pule etapas Estuda Tríade estuda tétade. Vai devagar passo a passo A gente tá falando sobre isso aqui né? que foi minha movimentação ó. acorde o um. Um encadeamento aí mais então é. olha só mais um para para coleção aí ó seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou movimento pouco, pouco legal então eu, eu fiz um vídeo Semana retrasada. Bem, bem nível iniciante mesmo. Falando certo. sobre troca de acordes. Muito bom. Tá. Que é importante é, né, é. treinar esse tipo de situação. Alguém comentou que era muito mais fácil encadear e tudo mais. E eu falei, não, eu concordo. Porém, é, é importante essa troca de acordes porque você grava os movimentos de forma mecânica. Entendeu? Então, assim... É, eu, eu vejo muito isso nos tecladistas E vai mais uma dica aí, gente Nem sempre aquilo Que eu acho Que eu sou bom Eu posso aplicar pro outro Vou dar um exemplo pra vocês, tá? li alguns comentários aí no canal E... Às vezes eu penso assim Imagina se eu fizer a mesma coisa, né? Um comentou, ah, isso eu já sei Tipo Cara... Você não sabe, mas outras pessoas sabem, entendeu? Exato. É, ah, o fulano, aconteceu esses dias aí, ah, eu postei um vídeo de um aluno, ah, o dedo duro, mas o aluno não tá tocando perfeitamente. Rapaz, <risos> é cada um, hein? É. Né? Aí eu me pergunto, então, assim, o primeiro ponto, gente, é você assumir Aceitar, que você né? tem algumas deficiências, entendeu? É, temos aqui dois músicos de níveis diferentes, tá? Então, de escolas diferentes. É, e aí a gente tem amizade, a gente toca junto, a gente conversa aqui, e cada um respeitando aquilo que o outro sabe, entendeu? É, eu sei bem menos que o Lucas, claro, mas eu venho de um, de um contexto totalmente diferente, entendeu? Que é ele, ele já vem de uma parada mais mesmo pegada, tá um, não precisei disso ainda, talvez o dia que eu precisar. Eu, mas você eu trabalho é tão isso. bom quanto no, no, no segmento que você entendeu? atua, né? É, mas assim, para o que eu preciso tocar, eu estou tranquilo. Então assim, gente, é, você como tecladista que está vendo eu falar aqui, deve estar tá me achando um chato, né, é, tenha mais cuidado com outro tecladista que toca menos, entendeu? Quando você vê um exercício que você já dominou, é, recomende ele para alguém que está precisando. Ao invés de comentar, ah, isso é fácil, eu já sei. Entendeu? Por quê? Porque através de exercícios fáceis que um dia você passou... Exato, muito <risos> Que bom. o outro vai aprender. Então, gente, vou passar aqui um bizu aqui, tá? Não costumo passar isso no YouTube, tá bom? Mas Iita, vou passar. Até eu vou pegar o papel Ó, agora pra anotar. Pra você trabalhar bem essa questão, você vai fazer isso. Vai tocar o acorde, tá? Dó. Nessa posição, tá? Então você que não domina essa forma vai dominar. Depois você vai pra primeira inversão. Ó, tô tocando devagar pra você ver. Beleza. Volta. Fez o Dó? Vai pro Fá. Vai lá, ó. Vai, vai mudando, ó. Fá fa tá, Fá com Lá. Fá com Dó. Tá? Daqui você vai pro Si bemol. Beleza? Aí... Aí fazer Tô fazendo hein? tríade nas duas mãos? Tô ficando é Já, doido. Tô fazendo polichord, né? Não, vamos, vamos de novo, ó. Polichord entrando na cabeça. Tá? Você vai fazer tá aqui. Tá? Depois você vai pro Fá. Mesma coisa, tá bom? Depois você vai pro Si bemol. Tá, ó? E assim... Você vai fazer nessa sequência. dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol. Vai anotando aí, tá? Se achar que tá rápido, diminui a velocidade do vídeo depois. É, Ré bemol, Sol bemol ou Fá sustenido, Si, Mi, Lá, Ré, Sol. Do Sol termina em Dó. Tá? a nota, tá bom? Você vai fazer essa ideia em ciclo de quartas, tá bom? Vai dominar, você vai melhorar a sua inversão, você vai melhorar tá? os seus encadeamentos só fazendo isso, tá bom? E já pode usar essa mesma regra para os acordes que nós passamos Sim, agora? Sim, para a né? mesma ideia aqui que o Lucas passou, né? Você veio para cá, peguei meio grave, né, Mas... Beleza, Funciona. entendeu? Você veio pra cá Entendeu? Bonito. E assim por diante Tá bom? Pega esse último exercício aqui é, Pra quem já consegue dar os saltos e Já treinou Isso que o William passou também Pega esse 5, 5 sobre 1 um, Depois vai pro 4 Mesma coisa Faz em Dó Ah, peguei Aqui já é um encadeamento, é. né? Vamos para o Fá, faz o Fá, faz o Dó e o Fá, Dó e o Fá. O um 1 e o 4, agora eu vou para Fá, certo? Fá e o Si bemol, no caso que o William já passou. Aí você vai pegar aqui, ok? E, e continua fazendo esse ciclo das quartas, tá ok? Ó, anota tudo isso, tá ok? E... No próximo a gente, nosso podcast, pode tecla, a gente vai falar dos menores, beleza? Ah, então o menor ficou no... para <risos> a próxima. Desculpa, para a próxima. É muita coisa, muita coisa. Pode ser, William? Pode, pode, tranquilo. Tá bom, gente? Então assim, a gente está buscando fazer um tempo menor para não ficar tão cansativo, tá bom? É muita informação, né, É muita informação. O cara, assim, fica o tempo todo... Assim você cá, treina né? com calma, tá bom? Faz o exercício, como é que é? Aqui, deixa eu até pegar aqui que... O último cadeamento... Opa, Isso. ó, que benção. Esse é bonito, hein? Tá vendo, ó? Então, ó. O Dó aqui, sem inverter o Fá aqui, ó. Fá com baixinho em Dó, tá vendo? Jogou o Dó aqui, ó. Pouca movimentação, tá? né? Até um, um... Só um detalhe Porra, antes ótimo. de terminar. É, eu hum. vejo muita gente comentando o número de... de... Cara... É curioso que, entre os teclas que já tocam faz tempo, eu não vejo ninguém falar de número de dedo. Aí, quando você pega o público mais iniciante, eles têm muito essa preocupação, né, de número de dedo. Olha o que, que acontece aqui, ó. Para encadear, eu tenho que mudar meus dedos, tá? Não tem jeito. Então, não tem esse negócio de número de dedo, ó. Eu tô usando aqui, ó, um, dois e quatro, tá? Que todo mundo, ah, o William tá tocando errado. Entendeu? E aí quando eu vou pro próximo, 1, um, 3 e 5, né? Falei 1, um, 2 é um, e 4, é 1, 2 e 5. 1, 2 5, 1, 3 5, tá vendo? Por quê? Pro encadeamento fica melhor, entendeu? Então assim, a gente tem que ter essa preocupação, tá? O que que não dá, por exemplo, que eu já vi, né? Tocar assim, né, assim, já tô, vi, tô gente. Tô tocando gente assim tá só pra galera, porque é. a gente tá aqui, não quer. vezes, Muitas vezes a gente tá explicando, até eu mesmo, quando eu mando vídeo pra aluno, às vezes eu mando vídeo assim, ó. Pro cara ah. poder ver a tecla, né? <risos> <risos> pro cara poder ver as teclas, entendeu? Então, às vezes eu mando vídeo assim, ó, é aqui, ó. eu falo, pro Luna, tô tocando com os dedos assim para você poder visualizar, tá? Mas, ó, tenho essa, essas duas posições em mente, tá? Esteja apto é, a poder e, trocar E assim, Dependendo né? da situação, se estiver invertido, vai vir pra cá. Tá vendo? Pra você poder encadear. Tá vendo? Aí fica suave, ó. Aí que nem no caso aqui do que o Lucas explicou. Ó. Tá? Detalhe que isso aqui é uma coisa que eu nunca toquei. Eu vi ele fazendo agora e mas já tô tem a mão Entendeu? Ó. Pronto pra isso. Entendeu? Mas por causa do costume, o cachorro passando aqui no meio. Aqui. Tem tempo, não é, ouvido. <risos> é Por causa do costume, então a gente acaba conseguindo fazer tranquilo, tá? Você vê uma vez explicar e já consegue. Então, gente, é, não se atenta tanto assim Para número de dedos Se for um, dois e quatro, um, três, cinco, tá de boa. Tá bom? Só não toca assim, igual. Eu vi cara fazer tetras assim, ó. Rapaz, é... Fisiologicamente, ele vai ter um problema no futuro aqui, Vai ter um probleminha, ele... probleminha aqui. A não ser que ele não tenha esse dedo aqui, tudo bem, mas fisiologicamente... É. Isso aqui tá forçando só e mais... o pulso, né? Eu já vi, tá? As caras tocando assim, já vi até no YouTube também. Ó. Funciona, mas a, uhum. a questão é, é que no futuro... Só que, ó, tem que ter esse cuidado, tá? Então, o cuidado da mão tá reta. Tá bom? É só mais uma dicazinha aí, tá mas... bom? Uma grande dica, né? Porque às vezes vê a gente tocando... Já. Ah, tá tudo errado. Não, não é isso. Tá bom? Bom, então vai ficar pra próxima. Fica pra próxima. Tá bom, então na cê, próxima... Você acha que a gente consegue falar dos menores e dos dominantes? Ixi, rapaz, é coisa pra caramba, hein? <risos> Eu acho que tem muito pó de teclas pra vir ainda, porque tem muita informação. Mas a gente vai tentar. Tá bom, gente? Um abraço. Até o nosso próximo vídeo, tá? Não esquece aí de deixar o seu like. Link do canal do Lucas Canieri na descrição. Link do meu curso, do curso dele. Aí na descrição para vocês. Tá Tamo bom, junto, gente. Se cuida, Deus abençoe. Um abraço, até a próxima. Tchau.